Então queremos encontrar um número uh, que tenha a seguinte, a seguinte característica, isto é, queremos encontrar um número que a diferença entre o quadrado desse número que nós queremos e a sua quarta parte é igual a zero. Vamos lá ver o que é, que é cada uma destas coisas. O quadrado de um número, se eu não sei qual é o número, vou dizer que o quadrado do número há de ser x ao quadrado. Depois, o que será a quarta parte? A quarta parte há de ser 1 um quarto de x. Isto é 1 um quarto daquele número que eu quero saber. E depois, o que é que é a diferença dele? É fazer um menos o outro. Em seguida, vamos equacionar o nosso problema, porque eu quero que o quadrado do número menos a sua quarta parte seja igual a zero. Então, estamos perante uma equação de segundo grau incompleta. E para resolver esta equação, a técnica que se vai usar vai ser o colocar o x em evidência. Colocamos o x em evidência, isto para quê? Para podermos aplicar a lei do anulamento do produto, ficando x igual a zero ou x menos 1 um quarto igual a zero. Resolvendo estas equações, o conjunto de solução será o zero e o 1 um quarto.